Olá! Essa é a segunda parte da nossa análise sobre os vídeos da era Electra Heart. Se tu não viu a primeira parte, eu vou deixar linkado aqui em cima e também aqui na caixa de descrição. E nessa segunda parte a gente vai falar sobre outros quatro vídeos, que são Prima Donna, Sue Power and Control e How to be a Heartbreaker. Prima Donna, que é o single dessa era, foi lançado no dia 12 de março de 2012. Prima é... Girl Yeah. Então aí a gente tem uma diferença de quatro meses desde o último vídeo. E aqui, a Marina parece que tá muito curtindo essa personagem. A gente vê a rainha da beleza sendo representada nesse vídeo. É a menina que sabe o que quer, ela quer ser admirada, ela quer ser observada pelos outros, ela sabe que ela é bonita e ela sabe que ela pode conseguir o que ela quer. Aqui a gente vê a total transformação. Já tem o coração na bochecha, tem o cabelo todo arrumado, a gente tem um ambiente muito rico... A gente tem a diversão e o não estou nem aí porque os outros vão pensar. E a gente tem a atitude dela. E uma das coisas mais interessantes é que a gente vê muitas telas nesse vídeo, a gente vê uma câmera de vídeo, a gente vê a câmera fotográfica, a gente vê TV e a gente vê a Marina sendo seguida por essa casa e por esses vários cenários, em figurinos diferentes, tendo cabelos diferentes, maquiagens diferentes, como se não fosse só uma diversão, como se ao mesmo tempo tivesse uma experimentação, só que uma experimentação diferente da de Radioactive, aqui ela já está transformada, ela já está experimentando dentro de... Da personagem. É como se fosse um teste de câmera, na verdade. E essa teoria pode ser corroborada por esses dois momentos de qualidade de vídeo diferentes. No primeiro a gente vê um efeito de televisão como se a Marina tivesse sido gravada e alguém estivesse assistindo, e no segundo ela olha diretamente para a câmera como se estivesse sendo guiada pela casa, pela câmera. Ela, inclusive, chega a cobrir os olhos por causa da luz. Existe uma sequência interessante que é mostrada naquele primeiro estilo, que funciona quase como um teste para filme mesmo. Ela está sendo gravada, mas não olha pra câmera nesse momento. Ela fala com alguém. E o que dá a impressão de ser mais do que uma historinha pra um clipe, ela recebe algo da mão de um assistente nessa cena. Isso mostra que tudo é roteirizado e fabricado, que não é apenas uma popstar curtindo a vida de popstar que tem tudo o que quer, mas uma popstar seguindo o roteiro. E nesse sentido, eu acredito que o videoclipe de Prima Donna, então, seja um teste de câmera para essa nova persona popstar da Marina. Uma persona que recebe orientações para ser adorada, que tem suas atitudes e decisões sendo tomadas por um roteiro e que vai levar a Marina até o mainstream. E ela se transformou na popstar perfeita, né? A música é dançante, a música fez muito sucesso. A gente tem um look aqui que é extremamente copiado e icônico. A gente sabe que o lacinho na cabeça e o coração na bochecha é Electra Heart. E que até hoje as pessoas lembram com tristeza, tipo, meu Deus, a Electra Heart morreu, que pena, que tristeza. E aí no próximo vídeo, que é Subárbia, que foi lançada em 18 de maio de 2012, a gente tem outro arquétipo, dessa vez é a dona de casa. O nome dessa música é uma brincadeira muito interessante, né, que se faz com subúrbio, subúrbia e barbie. São as Barbies do subúrbio, as donas de casa perfeitas, as mulheres que têm que ser perfeitas. Elas têm que ter a aparência perfeita, elas têm que ter o comportamento perfeito, elas têm que ser esposas perfeitas, apesar de os maridos não serem perfeitos. Porque é o que era esperado da mulher na época em que toda a história da Electra se inspira, que é anos 50 e 60, e que muita gente ainda carrega hoje. E assim, de todos os vídeos, esse é o mais creepy de todos, porque é todo em preto e branco, mas tem um contraste muito pesado. Então a gente vê algumas coisas muito claras e algumas coisas muito escuras e a gente não vê o rosto da Marina em momento nenhum. A câmera, inclusive, fica fazendo assim, é um zoom, ela vai e volta. E a gente nunca chega perto o suficiente para ver. A gente não vê o que é está acontecendo, a gente não entende o que está acontecendo. A gente vê uma mulher parada na porta de uma casa, mas a gente não sabe quem é essa mulher, a gente não vê o rosto dessa mulher a gente não sabe o que está que acontecendo dentro daquela casa, a gente não consegue ler as feições dela, porque não existem feições, é só um corpo e uma casa. Da mesma maneira que, por exemplo, não conseguimos saber o que se passa dentro da cabeça das celebridades, se elas não nos contarem. Durante todos os anos em que a caixa foi produzida pelo Dr. Luke, ninguém sabia que ela tinha sido abusada até que ela contou. A Britney Spears até hoje tem zero controle sobre suas finanças e carreira, mas como ela não costuma falar abertamente sobre isso, ninguém se importa. A gente nunca consegue chegar perto o suficiente de pop popstars e celebridades para saber o que está acontecendo com elas. Mas a verdade é que sempre tem algo acontecendo. E o instrumental dessa música é Valley of the Dolls, que fala justamente sobre pessoas que a gente idealiza, mas a gente não sabe o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Dentro do álbum, essa música falava muito sobre os arquétipos e como eles eram usados para ser uma motivação para Electra chegar lá. E aí se brinca muito com o objetivo, né? O que, que é o Lá? Qual é o teu objetivo e o que, que tu vai fazer quando tu chegar lá? O que, que é o Lá? Tu vai estar satisfeito quando chegar no Lá? O que é um eco de The Family Jewels Are you satisfied? Esse é mais um daqueles vídeos que tem narração. E a narração desse vídeo ele é, muito, é muito confusa, porque ela traz... Frases de propagandas com jingles de propagandas antigas, fala sobre Barbie, mas ao mesmo tempo tem falas de filmes antigos, principalmente daquele filme Mulheres Perfeitas, em que um casal se muda para um bairro e aí as mulheres desse bairro são mulheres perfeitas porque elas estavam sendo substituídas por robôs. E aí uma das frases é Se você não gostar desse vestido, se você me disser que não gosta desse vestido Eu vou enfiar minha cabeça no forno O que lembra muito o que aconteceu com a Sylvia Plath Que foi uma poeta americana, autora de Arredoma de Vidro Que sofreu de depressão, né? ela viveu nos anos 50 e 60 Ela tinha depressão e ela se matou Justamente porque ela não aguentou né? viver naquela sociedade com a pressão que ela tinha Eu acho que mostra como é pesada a realidade dessa pressão de tu ser uma mulher perfeita, uma dona de casa perfeita, uma esposa perfeita, uma filha perfeita, sabe? Não existe isso, ninguém vai ser perfeito, mas existe a pressão de ser perfeito. Principalmente em cima das mulheres, as mulheres têm que ser perfeitas. E dentro da narrativa da própria Marina, esse vídeo pode trazer a ideia de que enquanto a popstar que está sendo muito feliz, vista pelas câmeras que apareceu ali em Prima Dona, ela não está sendo vista em totalidade. A gente vê apenas um corpo. A gente não vê as, o que está se passando dentro dela. A gente vê o que ela quer que a gente veja. Ela quer que a gente veja aquela perfeição, aquela diversão. É como é divertido ser uma popstar, mas a gente não sabe o que está que acontecendo lá dentro. E além disso, a gente pode pensar também em como a mídia pressiona as mulheres na indústria da música a não cometerem erros, a serem perfeitas. Porque se elas cometem um pequeno erro, elas já são canceladas. Popstars não têm o direito de errar. Senão elas ficam com a imagem manchada e nunca mais conseguem vender álbuns. E de que adianta uma popstar que não vende, né? Aí a gente chega em Power and Control, que foi lançado em 31 de maio de 2012. E é uma música um pouco estranha dela trazer, porque eu acho que não tem muito a ver com o resto das músicas no quesito história da Electra, por isso que eu acho que isso é muito a história da Marina. Porque Power and Control é literalmente uma briga pelo poder, pelo controle da situação. E a gente já entendeu que a Marina perdeu o controle da carreira dela dentro desse período, perdeu o controle total no caso, porque tinha mais gente envolvida nesse processo criativo, e que ela quer esse poder de volta. Ela é controladora, ela gosta de controlar tudo. Então Power and Control pode estar aqui justamente por causa dessa luta por poder. Ela diz, eu quero a minha carreira de volta. Eu quero o meu poder criativo de volta. E aqui a gente vê a Electra passar por uma modificação... É, antes ela usava roupas mais fluídas, mais dos anos 50, mais dona de casa, perfeitinha, com cabelo feito. Aqui a gente já vê uma raiz de cabelo muito maior. A gente já tem roupas mais provocativas, roupas mais justas. Ao longo dos vídeos o coração da bochecha vai diminuindo muito. Em Primadona a gente pode ver que ele era desse tamanho. Quando chega em Electra Horto ele tá desse tamanho. É como se aquela primeira Electra que foi lançada lá em Archetypes... Não, não fosse a mesma daqui, que ela estivesse evoluindo de certa maneira. A narrativa da Electra está evoluindo. E esse vídeo, ele tem um tom muito de ação e reação. A gente tem aquele brinquedinho, que é uma bolinha que vai batendo assim. Quando tu toma uma ação, aquilo vai ter uma reação. A gente tem muito a ideia do equilíbrio também. E de força, literalmente força, porque o cara que aparece no vídeo com ela fica fazendo aquelas barras e a gente tem a ideia da luz também é uma briga entre a luz e a escuridão, então tem partes do vídeo que estão muito claras, partes do vídeo que estão muito escuras, tem um momento do vídeo em que os dois estão numa sala escura e tem uma luz ao redor deles, e além de poder ser uma luta dela para retomar o controle sobre o processo criativo, pode ser uma luta interna também, de calma, vai dar tudo certo, tá tudo bem, a gente pode fazer isso, né, um lado dela dizendo, meu Deus do céu, eu preciso ter controle, e o outro lado tipo, calma amiga, tem uma dinâmica interessante no vídeo também. Uma cena no início em que a Marina observa enquanto o namorado joga tinta numa tela para criar um quadro. Ela parece observar e aprender porque mais pra frente no vídeo, ela reproduz esse ato. Ela joga um balde com um líquido em algo, mas é um balde com gelo no corpo do cara. É como se ela estivesse observando alguém para aprender a fazer arte, mas reproduzisse de uma maneira muito mais pessoal e dolorida. Eu andei lendo alguns fóruns para fazer essa análise aqui, fiz algumas pesquisas. E alguns fãs especulam que o cenário que é usado nesse vídeo é o mesmo cenário usado em Prima Dona. Então a gente teria duas faces da mesma personagem acontecendo no mesmo cenário. Uma em que ela tá muito feliz, tá aproveitando, se exibe pra câmera e no segundo ela tá lutando por alguma coisa. E a partir dessa nova e evoluída Electra, com uma atitude diferente que a gente chega na, no principal, bom, eu disse que a Prima Dona era o principal single, mas talvez How to be a Heartbreaker seja o principal single de Electra Heart. E é aqui que a gente chega com essa Electra diferente. <música> né, a gente já teve a Rainha da Beleza, que se comportava do jeito esperado a gente já teve a Dona de Casa e agora a gente vai ter a Home Wrecker, de certa maneira, e Barra Heartbreaker, que é um visual completamente diferente. Aqui é a primeira vez que a gente vê a Electra com o cabelo escuro. É a primeira vez que a gente vê ela realmente se comportando de uma maneira extrema. Que é uma face dessa personagem que está aproveitando o momento. A gente vê a Marina se divertindo com diversos homens durante as cenas, seja no banheiro, na cama, na frente de um carro ou numa sala cercada por eles. Como se ela estivesse tentando retomar o controle sobre a personagem para criar uma nova narrativa em cima daquilo que ela já tinha criado antes. É quase como... Se aqui a gente visse uma mistura da Home Record e barra heartbreaker com uma teen idol, que é alguém mais rebelde, que não tá nem aí pro sistema. Então tipo, a Marina olha pra câmera, faz umas caras... Tem um momento no vídeo que é muito engraçado, em que ela segura a cabeça de um homem numa bandeja. Eu sempre brinco que é, se o feminismo for legalizado, cenas como essa serão comuns. Ainda sobre feminismo, nós temos aqui também uma visão irônica do movimento. Uma ideia irônica de subjugar homens. É preciso deixar bem claro que a ideia do feminismo é a de igualdade, mas a Marina pega carona na ironia aqui nesse vídeo. Ela mostra a cabeça de um homem numa bandeja, ela usa e abusa desses homens, ela é a única mulher vestida em meio a um banheiro com diversos homens só de sunga. É uma inversão do típico clipe de popstar que a gente conhece, onde a mulher é quem aparece com pouca roupa e quase nunca está em posição de poder. A Electra de How to be a Heartbreaker está numa posição de poder. E esse videoclipe tem uma história curiosa também. Na época do lançamento, a Marina precisou brigar com a gravadora para lançar esse clipe porque os produtores diziam que ele ainda precisava de um filtro de beleza, que ela ainda não estava bonita o suficiente no vídeo para que ele fosse lançado, mostrando mais uma face da indústria. A popstar precisa, além de se comportar, não cometer erros e render lucros, ser bonita. E esse vídeo foi ao ar no dia 28 de setembro de 2012. O que é um pouco mais de um ano, é um ano e algumas semanas, depois de ter sido lançado o primeiro vídeo dessa era. Então, é um ano depois, as coisas evoluem, né o conceito tem que evoluir e a tua maneira de entender esse conceito também vai evoluir. É curioso que nessa música a Electra Hort conta pra gente que as aparências são tudo. Que o teu coração tem que estar tá guardadinho e que tu tem que aparentar as coisas. É que a gente não quer ter o nosso coração quebrado, as mulheres não querem ter seu coração quebrado, não querem ser magoadas, então a gente se diverte, a gente finge e se diverte. E ela nos conta isso enquanto está sozinha em uma praia. Em momento nenhum do clipe ela aparece sozinha, mas quando ela nos revela por que motivos faz as coisas que faz, ela está assim, muito mais vulnerável. É um olhar completamente novo, e que muda completamente a narrativa daqui pra frente. E para saber como as coisas vão mudar, se inscreve aqui no canal para ficar ligado para quando o próximo vídeo for ao ar. Ativa o sininho também, que daí vai subir uma notificação. Me conta aqui embaixo o que vocês estão achando dessas interpretações, se vocês tinham imaginado algo diferente, e o que vocês acham que vai acontecer na próxima parte. A gente se vê num próximo vídeo e tchau!